Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova do Cefaz Minas Gerais 2023 da Banca FGV. Se você está estudando para qualquer concurso fiscal da FGV, fica nesse vídeo até o final, tu não vai se arrepender. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui. Baixe o material da aula para acompanhar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações também. Mas antes, galera, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Por que eu preciso te mudar aqui? Porque eu preciso te ensinar a tríade do método MPP? porque essa aula vai ser toda pautada nessa tríade do método MPP, que você deve estar pensando, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero e gabaritar a prova de fiscal e ser aprovado mais rápido, beleza? Você vai precisar gabaritar a RLM para fazer de diferencial. O que é a tríade? São as três técnicas do nosso método de ensino, que é o método matemática para passar. Na primeira técnica, deixa eu sair aqui... Na primeira técnica, pessoal, você aprende a interpretar os problemas, que é uma grande dificuldade que você tem. Na segunda técnica, galera, você aprende a resolver. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. Tá? E por que método dos 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão. A segunda técnica é estudar, revisar, exercitar, você aprende a estudar da maneira correta e resolver de maneira mais rápida. Já a terceira técnica é a técnica 20-80. Aqui você aprende na prática. 20% do nosso método é na teoria e 80% no exercício. Com isso, você consegue sair do zero e gabaritar. E assim, destrava a sua aprovação. Agora, vamos lá botar em prática. Vamos lá. Método dos 50. Sempre que você for começar a resolver uma questão agora... Você vai usar o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Considere a lista de 200 números inteiros a seguir. A mediana dessa lista de números é. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Mediana. Interpretei. Agora entra a técnica R. O que diz a técnica R para gente, galera? Técnica R diz o quê? Eu tenho 200 números inteiros. Eu vou ter que achar o quê? A mediana. Você vai ver. Técnica R é o que te faz saber o que usar para resolver. Para resolver, ó, número aqui, você vai ter que achar os termos centrais, né? Porque o total é, é par. Termos centrais, beleza? Porque o total é par. Então o que, que você vai fazer? Primeira coisa, vamos lá. Vamos partir para a solução aqui comigo. Vem cá. Pessoal, partindo para a solução, o que, que vai acontecer? Você tem 200 números inteiros, correto? Beleza, eu tenho 200 números inteiros, zero trauma. Quem vai ser a mediana? A mediana vai ser os termos centrais, a soma dos termos centrais divididos por 2. Vai ser o centésimo mais o centésimo primeiro dividido por 2. Por quê? Se eu tenho 200, o termo central é o centésimo. E, como o total é par, a mediana é 100, é o centésimo termo mais o centésimo primeiro dividido por 2. Zero trauma. Só que aí tem um porém. Aqui está tudo lindo, de 1 a 100. Só que aí começam esses números ao quadrado. E alguns desses números ao quadrado, eles vão entrar aqui na real. Porque para achar a mediana tem que estar tá em ordem, né? De ordem o quê? Crescente, né? Pode ser decrescente também. Aí você vai fazer aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64 e 9 ao quadrado é 81. Por quê? A partir daí, quando chegar no 10 ao quadrado, pessoal, já vai estar tá aqui, né? Ou seja, eu vou ter esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números que vão entrar aqui. E aí, o que vai acontecer, galera? Esses nove números vão estar tá antes do. Vão entrar antes do 90, correto? E aí, o que vai acontecer? Eu vou botar aqui. Ó, 90. Todos esses nove números vão entrar para cá. Você vai ter 90, 91. Por que o 90? Já vou te explicar. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99 e o 100. Todos esses nove números, eles entram aqui antes, correto? Todos esses nove números aqui, eles entram antes aqui, show? Por que eu comecei do 90? Porque eu precisava do centésimo termo mais o centésimo primeiro. Até então, o centésimo termo seria o 100. Mas como esses nove números entram antes, ele vai empurrar nove casas para frente, ou seja, o 100 agora passou a ser centésimo nono. Aqui o centésimo oitavo, correto? E aí eu vou achar o centésimo, centésimo primeiro. O 98 é o centésimo sétimo, centésimo sexto, centésimo quinto termo, centésimo quarto termo, centésimo terceiro, termo 102. para legal. Termo 101 e termo 100. Show? Ou seja, os números que eu tenho que pegar são esses dois. Eu vou pegar esses dois, somar e dividir por 2, que aí eu tenho a mediana. Então, a mediana vai ser quem, galera? A mediana vai ser 91 mais 92, divididos por 2. Zero trauma. 91 mais 92, galera, isso daí vai dar... 91 mais 92, isso dá 183. Divididos por 2, isso daí vai dar 91,5. Pronto. 91,5. Beleza? Qual o gabarito? Letra D, Marco V da Vitória, 91,5. Show? O grande lance é você perceber isso, ó, que esses nove números, eles não vão ficar aqui, eles vão entrar para cá. Então, eu botei aqui do 90, poderia botar do 89, por quê? O maior aqui é 81, a partir do próximo vai estar tá aqui. Então, 100, botei de 100 a 90, porque só vai aumentar 9. Então, eu achei o centésimo, centésimo primeiro, e cheguei ao resultado, beleza? Bora para a próxima. Bora lá quebrar tudo. Vem comigo aqui. Oh, mais uma, método dos 50, sublinhar para interpretar. Simbora, vamos lá. Oh. A figura abaixo mostra uma faixa decorativa da época dos antigos romanos, na forma de uma linha poligonal com padrão determinado e desenhada no plano cartesiano. Sobre essa poligonal, a partir do ponto A00, foram percorridas 2.023 unidades, chegando-se ao ponto B. O ponto B é, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Repara, você tem sempre um ciclo nas figuras. Então, eu tenho um problema de ciclo. Tem sempre um ciclo na figura. Técnica R diz o que para gente? Opa, tá grande aqui, porra, Técnica R diz o que para gente a técnica R? Técnica R diz que a gente, para fazer o ciclo, primeiro, acho o tamanho. Segundo, a gente divide, terceiro olha para o resto, só que esse aqui tem, uns crementi, tem umas paradinhas a mais. Então, vamos achar aqui o tamanho do ciclo, olha, ele partiu do zero, ponto A, né? E ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o tamanho do ciclo são 9, é 9, né? O tamanho do ciclo é 9. Show? O tamanho do ciclo é 9. Agora ele fez, ele, foram percorridas 2.023 unidades, então ele ficou andando isso 2.023 vezes. Então a gente pega e divide o que ele andou pelo tamanho do ciclo. Então é 2.023 divididos por 9, ok? Vamos fazer essa conta? Aqui vai dar 1, né? 1 não, perdão, 2. 9 vezes 2 dá 18, para 20 dá 2. 22 vai dar 2 de novo, 4. 43 vai dar 4. 43 menos 6 dá 7. Ou seja, deixo o 7 guardado. Ele teve 224 ciclos completos. Ou seja, ele fez isso daqui, essa figura, 224 vezes. Show? Só que a questão quer é saber o ponto B. O ponto B é algo desse tipo. O ponto B. O ponto B ele vai ser, ele vai ter. No plano cartesiano, ele vai ter esse valor aqui, o que ele andou na horizontal e o que ele andou na vertical, para onde ele vai estar. Tá, correto? Quando ele faz 224 ciclos, pra, na horizontal, cada ciclo ele anda três vezes. Correto? Para chegar para voltar ó, na horizontal aqui, ó, ele anda três vezes. Então, no ponto B, ele vai estar tá no 224, vou ter que fazer 224 vezes 3. Isso se tivesse sido completo. Né? Ele ia andar três vezes. Correto? Ele ia andar três vezes. 224 vezes 3, isso daí dá 672. Mas como restou, ele precisou fazer sete caminhos aqui. Sete caminhos. Beleza? Ele precisou fazer sete caminhos. Ele andou aqui. Como ele precisou fazer sete caminhos, é como se ele tivesse aqui. Ó, ele vai fazer sete caminhos. Ó. Um... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele anda mais 1 um aqui. Então, na real, na horizontal, ele andou 673, ele andou mais 1, um, né? Por quê? Ele para aqui, ó, 7, ó. O resto 7 é o caminho que ele faz. Então, ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ele para aqui no ponto B, para aqui no 7. Então, ele fez 224 vezes 3, 260, ele andou 672 para frente, mais um aqui. Então, ele andou 673. Com isso, a gente elimina a letra A, a letra B, correto? Fica só com a letra C, D e A. Agora, onde ele parou? Ele parou aqui, ó. Ele para exatamente aqui, no 7. No 7, a horizontal, a horizontal aí, ó, a horizontal é quem? É zero aqui. Por quê? Aqui tá batendo direto no zero. Aqui bate direto no zero. Então, foi 673 e quem dele? 673 e zero. Acabou. Qual o gabarito? Letra C, Muito maravilha. Letra C. 673 e zero. Zero trauma. Beleza? Por que foi 673? Porque ó, ele fez 224 círculos completos. Então, ele andou 224 vezes para frente. E cada vez que ele anda, ele anda quantos? Três. Ó, um, dois, três. 1, 2, 3 1, 2, 3 cada vez que ele anda ele anda 3 então na horizontal ele andou 224 vezes 3 672 mas ele andou mais 7 se fosse completo seria 672 mas não foi completo porque restou então ele fez mais 7 movimentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 então ele andou ó, mais 1 um. ele fez mais 1 um. então foi 673 na horizontal agora na vertical na vertical ele parou aqui o ponto B como se fosse aqui no 7 foi 0 porque Aqui, a, a vertical é zero. Show? Bateu na origem, é zero. 67, 3, 0. Bateu no ponto aqui, 6730. Show de bola? Zero trauma, questão muito legal. Vamos fazer essa daqui agora. É questão de conjuntos. Vamos lá. Método 2,50. Sublinhar para interpretar. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora lá. Sublinhar para interpretar. Sobre três conjuntos ABC, sabe-se o quê? Ih... O número de elementos do conjunto A união B união C é igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aqui é tudo, né? Então, eu vou montar aqui os diagramas, correto? Vou montar aqui os diagramas, tá? Vou montar os diagramas maravilhosos para ficar tudo igual. Eu vou colar aqui, vou copiar e colar, tá? Maravilha. Copiar e colar. Vai ficar perfeição, beleza? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, aqui é o conjunto C. Maravilha. A gente sempre começa esses problemas pela interseção, correto? Então, vamos para a interseção dos três. Ele deu a interseção dos três? Deu, deu que tem três elementos. Então, eu vou botar aqui três, beleza? Depois, eu vou interseção dois a interseção 2 a 2. A interseção B tem cinco elementos. Só que a interseção B, a gente sabe que é esse mais esse. Então, ali vai ser 5 menos três, que dá quanto? Dois. Maravilha. B interseção C tem 7 elementos. B interseção C tem 7. Então, ali vai ser 7 menos 3. Que dá quanto? 4. Maravilha. Agora, eu não sei A interseção C. Ai, meu Deus, eu não sei. Então, o que, que eu vou fazer na unidade? O B, aqui, o B maravilhoso, eu sei que o B tem 24 elementos. Então, já dá para eu achar aqui porque está completo. Então, vamos lá. O B tem 24 elementos. Como é que vai ficar ali? Vai ficar 24... Menos a soma desses caras. 4 mais 7 mais 2, né? 4 mais 3 mais 2. Então, ali vai ficar 7, 9, 24 menos 9 dá 15, né? Ai, meu Deus, e o A, Renato? O A, galera, ele tem 16 elementos, o A. Maravilha, ele quer achar o total, né? Ele diz que o A tem 16 elementos. Mas, para achar o total, galera, eu preciso achar esse pedacinho aqui e esse. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, vem comigo. Quando ele diz que A menos B união C. Quem é A menos B união C? É tudo que tem A e não tem no B nem no C. Então, isso daqui vale quanto? 8. Isso daqui vale 8. Beleza, pura. por que isso vale 8? Ó, A menos B interseção C. B união C. B união C é isso tudo. O A menos isso é aqui. ó. Tudo que tem A e não tem no B nem no C. Então, aqui vale 8. Consequentemente, eu consigo chegar nesse pedacinho. porque Eu sei que o A vale 16. Logo, esse pedacinho aqui vai valer 16 menos a soma de tudo que tem no A, que é 8 mais 2 mais 3, né? 8 mais 2 dá 13. Então, aqui vai valer 3. Maravilha, ali vai valer 3. E o C? Aqui no C, vale quanto aqui no C, galera? Aqui no C, vai valer C? Tem 18 elementos, né? Então, ali vai ser 18... Menos essa soma, 7 10. Então, aqui vai valer então Show? Agora, o que, que ele quer? Ele quer A união B união C. É só você somar todo mundo, né? A união B união C. Tu vai somar todo mundo. Mas o grande bizu é você pegar quem é o maior. Quem foi o maior B, né? Então, eu vou pegar, ó, isso tudo aqui do B já tem o quê? Vou até botar aqui de azul para você lembrar de onde veio o B, tá? De onde veio o 24, o B, ele, por si só, já tem 24. Ele, por si só, já tem 24, correto? Agora, vai faltar pegar quem? Vai faltar pegar esses caras aqui, ó. Deixa eu botar de verde. Esse cara vai faltar o 8, o 3 e o 8. Então, 24 mais 8, mais 3, mais 8. Aí, já vai dar o total. então não precisa ficar somando todo mundo, né? 24 mais 8 dá quanto? 32. Mais 8,40 Mais 3,43 Então, quanto deu aí o total, galera? 40 e 3 Zero trauma Marco Vila vitória na letra B Maravilha? Essa prova aí Aqui eu já nem fui direto, né? Mas o menos dos 50 já é conjuntos Técnica R Monto diagrama, né? Literalmente Conjunto não tem muito o que falar Essa daí Bem diretona, né? Só tem umas pegadinhas Para você não é tão conjuntos É, monto diagrama, né? Aqui você diagrama neles. Beleza? Só para deixar anotado. Diagramas. Beleza? Vamos lá para a próxima. Método dos 50. Simbora, ó. Vamos que vamos. Show? Sublinhar para interpretar. Então, lá vamos nós. Vem comigo. Ó. Fábio fez um empréstimo, né? Fábio fez um empréstimo de 10 mil reais. Em uma financeira que cobra... 3% de juros ao mês após 30 dias do recebimento do empréstimo Fábio pagou 3 mil para a financeira, diminuindo sua dívida após 30 dias desse primeiro pagamento Fábio fez um pagamento de 4 mil para a financeira e 30 dias após esse último pagamento Fábio liquidou sua dívida liquidou sua dívida fazendo o terceiro pagamento à financeira, o valor do terceiro pagamento foi de Opa, o problema é de que? Financeira, né? Financeira. E nesse caso, técnica R diz o quê? Todo probleminha que diz que ele pegou, pagou, depois de 30 dias tudo mais, você vai usar a equivalência de capitais, né? Então, isso é uma equivalência de capitais dos juros compostos. Para isso, a gente monta aqui o fluxozinho, né? Vamos montar aqui o fluxo. Opa, ficou torto, né? Vou montar aqui o fluxo comigo, tá? E a gente vai fazendo. Aqui, ó, no início, no início, galera, qual foi o valorzinho aqui? Aqui é a data zero. Aqui é o empréstimo dele. O empréstimo dele foi de 10 mil. A taxa é 3%, e você vai ter a data 1, a data 2 e a data 3, né? Porque é sempre após 30 dias. Então, vamos lá. 10 mil, galera. Aqui, a gente brinca que é o arrasta. Aqui ele pagou 4 mil. Teve uma entrada de 4 mil. Aqui ele 4 mil, não, perdão. Primeiro ele pagou 3 mil, né? Aqui ele pagou 3 mil, aqui ele pagou 4 mil. E eu quero saber quanto ele vai pagar aqui no final dessa bagaça. Beleza. Como é que eu vou fazer isso, galera? A taxa é 3%. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou arrastando o dinheiro. Ó. A dívida hoje é 10 mil. Mais daqui um mês ela vai aumentar 3%. Aí é multiplicar por 1,03 pelo fator de aumento, tá? É, a gente trabalhando aqui no fiscal, né? Dá para achar 3% e tal, mas no f... carreira fiscal a gente vai direto. 10.000 vezes 1,03 vai dar 10,300. Então a dívida aqui era 10,300, correto? Aí o Fábio veio e pagou 3.000. Logo a dívida passou a ser 7,300. Show de bola? Aí passou mais um mês, ele pagou 4 mas a dívida dele não era mais 7.300, era 7.300 vezes o fator, que é 1.03. Como é que eu sei? Taxa 3%, como é que eu acho o fator? 100% mais 3%, que dá 103%. Dividindo geral por 100, 1,03. Daí que vem o fator, tá bom? Aí, 7.300 vezes 1,03, aí eu ia fazer a conta, né? Isso daí vai dar 7.519. Essa é a dívida. De vermelho sempre é a dívida, tá? até mudar aqui que 10 mil era dívida, tá? Vermelho é sempre que ele tá devendo. Aí, pô, ele devia 7,516. Pagou 4 mil. Ficou devendo 3,516, que ele ficou devendo. Beleza? 7,519, perdão. 7,519 aqui. Tá? 7,300 vezes 1,03, 7,519. Então, aqui ele ficou devendo 3... 519. Aí, para pagar no próximo mês, o que, é que ele fez? Multiplicou por 1.03, equivalência de capital, né? Você vai jogando o valor para a mesma data. 3519 vezes 1.03, galera, vai dar 3.624,57. Essa é a resposta. Show de bola? Qual o gabarito aí? Letra E. Marco V da vitória, letra E. FGV deu um, deu um susto na galera, né? Quando fez isso daí. porque Quando liberou o gabarito. Porque liberou um monte de gabarito de RLM errado, né? E depois consertou. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguir aqui, família. Mais uma para a gente detonar. Ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Show de bola. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó, Você faz Bahia, caiu uma questão assim, tá? Tá? E você faz Minas, caiu de novo. Vamos lá. Uma grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Então, a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B que por sua vez é inversamente proporcional ao quadrado da grandeza C. Quando A é igual a 12, tem esse B é igual a 4 e C é igual a 6. Se C é igual a 4, o valor de A é. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Renato, me salva. Isso daí, o que, que a gente faz? Grandezas proporcionais, né? Vamos lá, grandezas proporcionais. E como a gente resolve essas questões de grandezas proporcionais? Técnica R diz o quê? Toda questãozinha assim de grandeza proporcional, a gente respeita o quê? Diretamente, razão igual, tá? A gente vai fazer que a razão é igual... E, inversamente, a gente vai fazer que o produto é igual, beleza? Diretamente, razão igual, inversamente, produto igual. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que é diretamente proporcional, família. Vem comigo. Mente proporcional. Tá? Vamos fazer aqui comigo. O diretamente proporcional. Vem cá, ó. Ó. Diretamente proporcional, galera, eu tenho que achar a razão. É A. Ó, a é diretamente proporcional a B. Então, A sobre B vai ser igual a uma razão. Show de bola? A sobre B vai ser igual a uma razão. E aí, daqui a pouco, a gente vai achar essa razão. Agora vamos fazer a mesma coisa sobre inversamente, para a gente saber. Inversamente proporcional, como é que a gente vai fazer essa bagaça? Inversamente proporcional. Como é que a gente vai fazer essa bagaça? Inversamente proporcional, galera, o produto é igual. Então, ó, a grandeza B é inversamente proporcional ao quadrado da C. Então, quando eu fizer B vezes C ao quadrado, vai dar produto igual. Correto? Produto igual. Então, o que eu tenho que fazer galera? Eu tenho que fazer aqui a minha Razãozinha. Eu vou achar a primeira razão, tá? Vou achar a razão. Tenho que achar essa razão. Porque a hora que eu achar essa razão, depois é só eu substituir. Ó, a razão. Razão de A para B. Ele já deu. ó, Quando A é 12, B é 4. Então, a razão de A para B é 12 sobre 4. A razão é 3. Zero trauma. Já sei que a razão é 3. Agora, produto igual. Produto igual, né? Produto. Como é que fica o produto, galera? O produto que é igual ao produto. B vezes C ao quadrado é igual ao produto igual. Ó, B vezes C ao quadrado. Quem é B, galera? 4 vezes o C, que é 6 ao quadrado. Então, isso daí vai dar 4 vezes 36, que dá 144. Beleza? Isso daí vai dar 144. Zero trauma. Então, galera, que, vamos ver agora o que a questão quer. A questão deu. Quando C é igual a 4, qual é o valor do A? Então, vamos lá. C igual a 4. Cara, C está relacionando o diretamente ou inversamente? Está direcionando o inversamente. Então, eu vou ter que substituir aqui nessa relação, que B vezes C ao quadrado é igual a 144, que é essa a relação. O produto é igual. Aí, eu vou substituir. Ó. Qual é o valor do C? Né? 4. Então, vai ficar B vezes 4 ao quadrado é igual a 144, tá vendo? Eu tenho que substituir, porque eu quero chegar no A, eu substituo nessa, depois eu substituo na razão, porque a razão não tem o C, né? 4 ao quadrado dá 16, então fica B vezes 16 igual a 144. B é igual a 144 divididos por 16. Qual o valor do B, galera? 144 por 16, isso daí dá 9. Maravilha. Então, o valor do B é 9. Show! Agora que eu sei o valor do B, galera, eu vou achar quem? Eu vou achar o valor do A. Como eu vou achar o valor do A, galera? Substituindo, ó. Substituindo onde? Na razão. A sobre B é igual a quanto? 3. Não é isso a razão? Qual é o valor do B? é né? 9? Então, A sobre 9 é igual a 3. Daí, ó, coloco um aqui embaixo e cruza. A vezes 1 é A, 9 vezes 3 é 27. Morreu. Essa é a resposta. A ah, vale quanto? 27. Qual é o meu gabarito? Letra C. Muito bom. Legal, né? Caiu um Você faz bahia para você não errar. Vamos quebrar tudo. Bora para a próxima. Ó. Ih, questão legal, hein? De equivalência. Maneiríssima. Vamos lá. É dada a afirmativa. É dada a afirmativa. Se o cliente pagou, então não é devedor. Ó, método dos 50. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Se o cliente pagou, então, não é devedor. Para cada uma das três afirmativas a seguir, assinale V se a afirmativa, se a afirmativa for logicamente equivalente. À afirmativa dada. E F se a afirmativa não for logicamente equivalente. As afirmativas 1, 2 e 3 são respectivamente. Opa, deu um C então, que é equivalência. Problema de equivalência. Né? Problema de equivalência. O que, que diz pra gente a técnica R? A técnica R, galera, me diz que equivalências nós temos que saber quais. A equivalência 1 e a equivalência 2. Nesse caso, só tem agora, vamos avançar. Correção de prova de fiscal sem então e sem então. Então só pode ser equivalência 1. A equivalência 1 aqui, galera, é o nega tudo e inverte. Isso que é equivalência 1. Você vai negar tudo e vai inverter. Vai ficar se o cliente. Né? Se o cliente não é devedor, vai ficar é devedor. Então. O cliente pagou. Não pagou. Tem que negar tudo e inverter. Essa é a equivalência 1. Tem que ver onde tem. A1. Ó, se o cliente não pagou, então é devedor. Está igual? Não. Então isso é falso. Tá? A2. Se o cliente não é devedor, então pagou. Está igual a isso? Não. Isso é falso. 3. Se o cliente é devedor, então não pagou. Verdadeiro. Então a consequência é FFV. Com o gabarito, letra C. Nem troca ideia. Marco V da vitória e vai-se embora. Show do milhão, né? Bora lá fazer essa questão, que é bem legal. Vamos lá. Método 250. Sublinhar para interpretar. Se embora let's, let's Ó. três mulheres. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Pá, pá, pá, pá, pá. Três mulheres, M1, M2, M3, e seus respectivos maridos, H1, H2, H3, sentam-se aleatoriamente em seis cadeiras dispostas lado a lado. Sabe-se que cada mulher sentou ao lado do respectivo marido. Ó, importante. Condicionou. Cada mulher sentou-se ao lado do respectivo marido. A probabilidade de que as mulheres M1 e M3 tenham-se sentado uma ao lado da outra é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Probabilidade. Tá? O problema é de probabilidade. Show de bola. O que, que nos diz a técnica R, galera? A técnica R nos diz que Probleminha de probabilidade, esse como está falando que está disposto lado a lado, vai misturar combinatória. Né? Combinatória com PROB. Já vai na, com PROB. Já vai na maldade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa brincadeira. Ele quer a probabilidade, né, de M1 e M3 lado, uma ao lado da outra. Show de bola? O que eu quero? O que eu quero é que M1 e M3 estejam sentadas uma ao lado da outra. Vamos ver quantas possibilidades eu tenho para isso, beleza? Galera, preste atenção, são seis lugares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis lugares, correto? Sendo que M1 e M3 tem que estar tá um ao lado do outro. Mas, cada mulher sentou ao lado do marido. Com isso, galera, M1 e M3 só podem ter sentado aqui. M1 e M3 só podem ter sentado aqui. Eu já vou explicar o porquê. E se o M1 sentou aqui, quer dizer que o H1 sentou aqui e o H3 aqui. Ou seja, essa galera aqui vai ocupar os quatro primeiros lugares. E aí o outro casal, M2 e H2 vão ocupar esses dois lugares aqui. Show de bola? Porque o M1 e o M3 só pode ter sentado ali? Olha para cá. Se o M1 e M3 sentou aqui, tá lindo. H1 vai estar tá aqui, H3 vai estar tá aqui. Mas aqui, M2 e H2 tem que estar tá um do lado do outro. Então, não pode. Correto? O casal não pode. Beleza? Não pode. Então, essa é a única situação. E aí, o que acontece? Aqui eu vou ter essa possibilidade, M1 aqui, M3 aqui, porém, essa não é a única possibilidade. Pode acontecer o contrário. Qual o contrário? M3 aqui e M1 aqui. Eles têm que estar do lado. Ele não falou que é nessa ordem. H3 vai estar aqui, H1 vai estar aqui. Então, para cá, para esses caras aqui, para esses caras, eu vou ter quantas possibilidades, família? Eu vou ter duas possibilidades. E para cá, eu também vou ter duas possibilidades, porque é M2 e H2, mas pode ser H2 e M2. Duas possibilidades. No total, eu vou ter quantas possibilidades? Só multiplicar, porque é o primeiro caso e o segundo. 4. Então, o que eu quero são quatro possibilidades. Zero trauma. Mais, mais, calma aí. Quatro é o inimigo querendo agir, mas calma aí. E eu estou considerando o M2 e o H2 aqui? Mas pode acontecer deles estarem nos dois primeiros, né? Porque o que eu falei para vocês, eles só podem estar tá aqui, o M1 e o M3. Mas o M2 e o H2 está aqui. Eles podem sentar nos dois primeiros e vai rolar também. Tá bom? O, eles podem sentar nos dois primeiros. Então, isso daqui eu vou ter que multiplicar por 2. Vai dar 8. Show? Lembra que no início eu falei, ó, 2, 3, eles não podem sentar aqui, ó. Eles vão ter que estar tá sempre juntos. Na real, eu falei, me equivoquei. O M1 e o M3, eles sempre vão ter que pegar quatro lugares na real. Quatro lugares na real. M1 e M3 tem que pegar quatro lugares na real. E aí o M2 e o H2 sempre vão estar ou nos dois últimos ou nos dois primeiros. Por isso que eu devo pegar aqui e multiplicar por dois, tá? Beleza? E aquilo que eu falei acontece. O M1 e o M3 só não vai poder. Só que eles sempre vão estar em quatro. Beleza? Multiplica por 2, vai dar 8. Show de bola? Zero trauma agora. Então, vamos lá. Agora vem comigo. Vamos achar o total de possibilidades. O total de possibilidades, galera. O total de possibilidades vai ser o quê? Cara, cada mulher sentou do lado de um casal. Então, você vai ter aqui, ó, o, casa um, o casal 1, casal 2 e o casal 3. Ou seja, você só vai ter três espaços. Eles vão estar juntos, né? Só que aqui dentro... Tem o H1 e a M1, o H2 e a M2, o H3 e a M3, como se fossem juntos. Só que ele não definiu a ordem, né? Então, o total de possibilidades vai ser 3 fatorial dos espaços, vezes 2 fatorial do primeiro casal, que é 2, 2 fatorial do segundo, que é 2, 2 fatorial do terceiro, que é 2 também. Por que isso? Porque ele não falou que eles vão estar nessa ordem, juntos, né? Não faz essa conta. Por quê? Agora eu vou achar a probabilidade de ter M1 e M3, um ao lado do outro. É o que eu quero. São quantas chances? 8, num total de 3 fatorial vezes 2, vezes 2, vezes 2. Galera, 2 vezes 2, vezes 2 dá 8. Eu cancelo. Então, isso fica 1 um sobre 3 fatorial, que é 6. Matei. Qual é a minha resposta? 1 um sexto. Qual o gabarito? Letra B. Beleza? Maravilha, um sexto aí. Então, ó, a real é que o M1, eu acabei cometendo esse equívoco, né o M1 e o M3, não preste atenção? O M1 e o M3, eles sempre vão tomar esses quatro lugares. Eles não vão poder sentar, aquilo acontece, que eu falei, eles não vão poder sentar aqui, por conta do M2, o tem que estar junto. Então, eles sempre vão poder dar quatro lugares, não é que eles só vão assumir isso. Eles sempre vão tomar quatro lugares. Por quê? O M2 e o H2 podem estar nos dois primeiros, ou nos dois últimos, ou nos dois primeiros. Então, por isso que eu multipliquei por 2, porque o M2, vou até escrever, o M2 e o H2, casal 2, né? vou botar casal 2 nas duas primeiras ou duas últimas. Tá bom? Últimas. Eles só vão poder estar assim. Show e aí vai para frente o 4. Mas a posição sempre vai ser aquela ali, senão não vai para baixo, Tá, não estava de todo errado. que eu Falei só, só melhorando aí, exemplificando show de bola. Um sexto, bora fazer aqui a nossa última questão dessa prova. Sensacional, né? Vamos lá, ó. método 250 sublinhar para interpretar. Vamos lá, vem comigo. Os carros ABC e D ocupam 4 das seis vagas. Estacionamento apresentado abaixo. Sabe que os carros A e B estão em vagas vizinhas. O número de maneiras diferentes em que os carros podem estar dispostos no estacionamento é igual a... Opa, problema é de combinatória. Como é que eu sei? pedir um número de maneiras diferentes. Agora, combinatória, no método MPP, a gente divide em quê? Em três partes. Que é o que Os problemas de contagem, tá... Problema de permutação e problema de combinação. Nesse caso é problema de contagem. Por quê? Porque a ordem importa, tá? Só que tem uma maldade aqui nessa questão. Qual é a maldade nessa questão? Repara. Galera, você tem mais vagas do que carro. Então quem escolhe é o carro. Quem escolhe é o carro, né? O carro que eu digo o dono, né? O dono que vai escolher. Por exemplo, o C, teoricamente, vamos esquecer a restrição que ele deu. O C, ele poderia escolher qualquer uma das seis tá Então você vai pensar no que escolhe Só que ele diz aqui embaixo que o A e o B estão em vagas vizinhas Ou seja, o A e o B, galera, eles vão formar um bloco O A e o B, eles vão estar juntos Onde o A vai e o B vai atrás Eles vão estar sempre em vagas vizinhas E com isso vão sobrar quatro vagas Uma, duas, três, quatro Show de bola? Ou seja, ao invés de você ter para o A e para o B seis possibilidades Você vai ter cinco por quê? Você vai ter três caras para escolher. Você vai ter três caras para escolher. O A e o B de escolhas, deixa eu sair daqui. O A e o B de escolhas, correto? Você vai ter o A e o B para escolher o C e o D. Show de bola? O C e o D. O A e o B, eles vão ter quantas possibilidades para escolher? Eles vão ter cinco. O primeiro cara vai ter cinco. Show de bola? Já o C, ele só vai ter o quê? 4, porque já foi escolhido lá. E o D, ele vai ter o quê? Três possibilidades. Porém, o A e o B, eles estão o quê? Juntos. Ele não definiu uma ordem. Então, eu tenho que botar, multiplicar isso por 2 fatorial, né? Do A e do B, que estão juntos. Sempre que não definir, tem que multiplicar pelo fatorial. Agora, é só multiplicar todo mundo que dá a resposta, que é 120, zero trauma. Show de bola? Qual o gabarito aí, galera? Letra D. Marco V da vitória. 120. Maravilha? Lembra, quem escolhe onde vai parar é o carro, não é a vaga. Tá? O A e o B eles vão formar uma só. Como eles formam um só, eu passo a ter quantas vagas no total? Eu não passo a ter seis, eu não tenho mais seis vagas, eu tenho cinco. E aí o A e o B vai escolher uma, o C e o D, o C uma outra, e o D, outra. Correto? Então o A e o B vai poder escolher cinco. O C só vai poder escolher 4, porque uma eles já escolheram. E o D vai poder escolher 3. E por que multiplicar por 2? Porque eles estão juntos. Então, tem a permutação deles. 120, letra D. Legal, né? Então, essa foi a nossa correção. está aqui atrás da correção, faz isso. Se você quer ter o nosso apoio, eu preciso te mostrar aqui o nosso curso para a Receita Federal, focado na FGV. Você vai ter um módulo de raciocínio quantitativo da Receita completo, Módulo de matemática básica, módulo de matemática para receita, módulo de estatística, suporte da dúvida do aluno, vai ter um sexo FGV, curso de exercícios separados por assuntos, uma apostila de raciocinológico com 173 questões comentadas, um cronograma do zero ao gabarito e na receita em apenas 10 semanas para você seguir. Correção de provas da Banca FGV, isso entra lá no curso e tem umas que são exclusivas para quem é aluno, umas correções que são exclusivas, geralmente estatística a gente deixa exclusivo para quem é aluno, tá? E você vai ter um ano de acesso pagando o preço de seis meses. Para você ter acesso a isso tudo, basta você somar aqui. Se você somar isso tudo, seu investimento seria de R$ 1.736. Mas hoje, seu investimento é de apenas R$ 12,41,06 ou R$ 397,00. À vista. Você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes nesse valor. E à vista também no cartão de crédito, desconto é maior. E também no boleto é somente à vista. O link tá aqui na descrição. Clica e eu te aguardo para a gente sair do zero e ao gabarito em apenas 10 semanas. Tamo junto, espero que tenham gostado. Se tu curtiu essa aula, dá o teu like aí. Segue a gente para ter. Inscreva-se no canal, segue a gente, né? No, nas redes sociais, Matemática para Passar, e também inscreva-se no canal e ative as notificações para ter mais vídeos como esse. Um grande abraço, até uma próxima correção. Valeu!